Olá, eu queria te fazer uma proposta. Eu queria te propor acabar com a dificuldade em realizar aumento de coroa clínica. É, eu quero te propor uma forma rápida e segura de aprender a fazer esse procedimento, tá? É, eu vejo esse problema com muita frequência na rotina do consultório e tenho certeza que você também vê. Aí você pode ter um periodontista, mas nem sempre ele está disponível, o que pode atrapalhar o seu fluxo de consultório você também pode ter uma insegurança, né? ou porque não fez na graduação, ou porque fez uma outra especialidade, ou até porque fez pedodontia, mas os conceitos biológicos não ficaram tão claros. Isso tudo a gente vai resolver aqui no curso online passo a passo de aumento de coroa clínica. Mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Renato Vasconcelos, eu sou formado há mais de 20 anos, né? tenho 16 anos de atividade docente e nesse tempo todo eu formei mais de 100 especialistas em periodontia, mais de 150 alunos em cursos de aperfeiçoamento e participei da formação de mais de mil dentistas. Né? Eu tenho uma longa estrada na periodontia, né? desde a minha especialização, mestrado e doutorado, uh, tudo isso sempre na área de periodontia, então eu tenho certeza que criei um, uma forma e um método capaz de te fazer realizar esses procedimentos com segurança e previsibilidade. Então você precisa é, conhecer a técnica e parar de fazer restaurações subgengivais ou só fazer um cortezinho na gengiva para te possibilitar fazer o isolamento ou te fazer o preparo, né? Fazer desse jeito, fazer de qualquer jeito, vai trazer problema para você ou para o seu paciente ou para os dois, né? Já que o paciente pode num outro momento ser é, atendido por um outro dentista, e ele vai falar que foi você que, de repente, conduziu de uma forma inadequada o caso que ele apresentava anteriormente. Né? E como é que você vai fazer para conseguir realizar esses procedimentos na sua rotina é, diária? Você vai ter que seguir um método. Né? De um modo geral, a gente tem aí é, algumas propostas de curso é, presenciais, de custo elevado, que tem necessidade de formar turma, né? e eu elaborei uma solução eficiente para te ajudar no objetivo de realizar o aumento de coroa clínica. Então, com base nisso tudo que eu falei agora, eu queria te apresentar o curso online passo a passo de aumento de coroa clínica, que vai te dar segurança e previsibilidade para realizar a cirurgia periodontal mais frequente na rotina odontológica. Seja você estudante ou profissional, especialista em periodontia ou não. Com conteúdo detalhado e claro, e principalmente direto ao ponto, você vai conseguir resolver os casos de aumento de coroa clínica na sua prática diária. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar cursos de aumento de coroa clínica pelo valor de R$ 2.000,00. Mas esse curso vai te capacitar em realizar aumento de coroa clínica, por apenas R$ 12,48 e R$ é um preço bem acessível. Você ainda tem uma garantia de 7 dias, caso ache que este curso não é para você. Eu te devolvo todo o dinheiro, sem nenhum problema, basta apenas que você envie um e-mail para a gente, risco zero para você. Então se você quer realmente fazer o método de coroa clínica de forma previsível, rápida, segura e, por que não dizer, rentável, Venha agora participar do curso online passo a passo de Aumento de Coroa Clínica por 12 vezes de R$ 48,42. Clica agora no botão aqui embaixo e garanta ainda três bônus. Um vídeo sobre afiação dos instrumentos periodontais, um vídeo com dicas sobre sutura, as estruturas mais empregadas nas cirurgias periodontais e um vídeo sobre sorriso gengival. Não perca essa oportunidade e garanta já a sua vaga no curso online passo a passo de aumento de coroa clínica para dominar completamente e com previsibilidade a cirurgia de aumento de coroa clínica e aumente a sua, a sua eficácia e a sua rentabilidade no consultório. A decisão agora está na sua mão. Entre agora e se não ficar satisfeito, eu te devolvo integralmente o dinheiro. Clica no botão abaixo, aqui embaixo, ó. Garante a sua vaga e venha aprender comigo a resolver com segurança os casos de aumento de coroa clínica que tanto aparecem na sua rotina diária. Um grande abraço e eu te espero no curso.